Ricardo é um taxista e se candidatou a prefeito. Ele pretende aplicar em sua campanha as economias que vem juntando, mas também gostaria de doar R$ 30 mil reais para a campanha de seu amigo Sérgio Vereador. Ricardo está com a permissão regular e constam declarados em seu IR, seu Imposto de Renda, rendimentos brutos de 250 mil. Quanto ele poderá doar para a sua campanha e para a de seu amigo? Bom... Ricardo é um taxista, então ele é um permissionário de serviço público. Essa questão aí que eu falo que Ricardo está com a sua permissão regular é só uma pegadinha para deixar vocês confusos se o fato dessa permissão estar regular permitiria a doação. Para a própria campanha dele, ele pode doar até 10% do limite de gastos estabelecidos para o cargo ao qual ele concorre. Agora, para o amigo, ele não pode doar nada, porque ele é permissionário de serviço público e ele só pode fazer doações para a sua própria campanha. João fez um depósito identificado no caixa em favor da campanha de Miguel, no valor de mil reais. No mesmo dia, João decide fazer mais um depósito no valor de 600. E agora, o que Miguel pode fazer? uma vez que ambos os depósitos já foram realizados. Bom, o limite para que pudesse ser feito o depósito identificado é de R$ reais e R$ Porém, consta na legislação que depósitos feitos pela mesma pessoa no mesmo dia, doações sucessivas no mesmo dia pelo mesmo doador, a regra torna-se aquela da transferência eletrônica ou do depósito do cheque nominal e cruzado. Então, nesse caso, o que seria mais correto é o candidato devolver os 600 reais e fazer o ingresso novamente desse recurso da forma correta, por transferência eletrônica ou pelo depósito em cheque. Fazer a entrega do cheque nominal e cruzado. É, não faça a diferença 1.600 menos 1.064,10 e devolver a diferença. Porque na hora que o sistema for fazer o confronto, for fazer os batimentos, o sistema de análise, vai ficar confuso essa diferença de valores. Ao passo que se você apenas devolver os 600, estornar os 600, que seria o segundo depósito considerado irregular naquele mesmo dia, você consegue fazer uma nota explicativa e fica mais fácil o entendimento do analista. Francisco é um candidato e gostaria de arrecadar recursos por meio de moedas virtuais, Bitcoin e Ethereum. Isso é permitido? Não, isso não é permitido. Não pode utilizar nenhuma moeda virtual nem para arrecadar e nem para pagar despesas eleitorais. I'm so not